Oi, Pesso, bom dia, tudo bom com vocês? É, hoje é mais um dia Tô ainda tentando processar o que aconteceu ontem Mas novamente, meio que tô querendo entender Que as coisas são assim e que passam Muita força minhas, pra minha família aí, no Brasil Eu fico com uma angústia enorme, ó Meu, meu peito dói Mas de toda forma a gente tem que continuar né? Hoje é sábado tá? Acho que é dia 19 de, de junho Deixa eu ver. Acho, Hoje é dia 19 de junho Não sei quando esse vlog vai ao ar E agora eu vou ganhar dois dias a mais Porque eu não posso sábado e domingo Então você tem a oportunidade Eu vou ter a oportunidade de ter vários vídeos já encabeçados é muito bom. Ontem eu fui lá no estúdio do Body Hero e a gente fez as medidas uh, com relação à perda do peso e as diferenças de coisas. Então ela falou várias coisas, a próxima vez eu prometo que eu vou gravar, mas eu perdi cerca de quase 5 quilos. isso é bem legal. É, e agora uh, Eu pensei que a gente ia começar já com os exercícios Não Hoje eu começo novamente 6 semanas de detox tá? Agora sem proteína e sem carboidrato Porque a gente viu Eles viram que a gordura interna Que do, dos, do, dos, Das coisas Tipo do fígado Eu perdi 1% de gordura Que isso é muito bom Então não está afetando o meu fígado fazer essa dieta Quer dizer, está afetando por um leve modo bom e durante as análises deles, o que eu preciso mais antes de fazer musculação e essas coisas é fazer exercício de movimentação e alongamento. O que seria isso? Fazer bastante alongamento e continuar com alongamento até que eu consiga fazer a musculação. Então eu pedi para eles que depois que eu fizesse a mudança, tudo, eu conseguiria começar a dar, prestar atenção na musculação então segunda-feira ela vai me mandar alguns exercícios pelo YouTube mesmo e hoje, era pra, hoje amanhã, é para eu fazer aquecimento então eu peguei um, um vídeo exercicioemcasa.com.br e aí a gente vai fazer... eu já jogava vôlei, eu sei mais ou menos como me aquecer mas é diferente se aquecer Vendo outra pessoa né? Seguindo uma outra ordem Então eu vou colocar a meia aqui Mesmo que esteja muito calor Hoje está 27 graus já E agora é 9 da manhã Então a gente vai colocar Vou colocar no time-lapse aqui pra vocês verem Tá? Nada muito Uau Tá bom Ok, pronto Já fizemos o nosso exercício Aquecimento E aí eu vou tentar fazer isso todos os dias Vou tentar procurar outros também Agora é, Vou tomar um banho Passar meus produtinhos de cabelo Fazer o café E eu vou fechar aquela caixa ali Preciso fechar essas caixas Vou fechar essa caixa, vou dar uma organizada aqui porque isso aqui tá me deixando louco. Mais uma coisa. Conseguimos a chave pro dia 24. 24, meio-dia, tô de folga nesse dia. Eu vou lá buscar a chave. Aí depois que eu fizer tudo isso aqui, eu vou editar alguns vídeos. Um vídeo já vou postar. Uh, deixar para segunda-feira. E aí eu preciso descer com umas coisas que eu tenho ali pra colocar perto do lixo Aqui na Polônia existe um local que a gente faz doação Só que aí é, é muito empenho pra eu ir lá E eu sei que aqui na minha região, se eu colocar atrás do lixo Acho que eu já falei isso ontem Se eu colocar atrás do lixo, isso que eu quero fazer é, As pessoas vão pegar Então eu vou levar, colocar num cabidinho assim Pra pessoa saber onde quer Quer roupa, vou escrever roupa E aí a pessoa vai pegar ali mais fácil, que eu não vou sair pra lá agora. Tá muito quente. Tá, tipo, muito quente. Então tá bom. Tchau! Meu Deus! Ah, eu tomei banho, né? E não tomei o remédio. Não pode esquecer. Vou marcar consulta. Isso aqui vai dar pelo menos. no próximo dia. Hum. Pra ficar cabeluda, rapunzel Tirei as coisas do, da sala Tô lavando tudo Vou deixar vocês aqui Que meu cabelo quando seca Ele é onduladinho, né? Dois Então quando ele seca As, as partes assim Maiores começam a ondular um, dois, dois aqui, um, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze acho que dá para mais uma aplicação Aí a gente arruma eles num lugar, pelo menos. Não, mas tá tudo tardo. Meu cabelo já deu uma crescida, né? Tem que cortar. Vamos se eu faço isso semana que vem. Na próxima. Cabelo... Coisado sim, Suco feito Demorou horrores hoje pra bater É Tirei a capa do sofá aqui Tirei a capa das almofadas Tá lavando Agora tem que esperar Já removi as makes que estavam aqui Coloquei no saquinho Renata, logo chegam aí pra você E... Vou, agora, fechar essas caixas, colocar aqui, pegar outra mala, arrumar os sapatos. Hoje eu tô, ó. E aí, depois ali eu vou tirar a taça, colocar naquelas caixinhas, levar as coisas pra doação. Então eu vou fazer uma lista das coisas que eu preciso fazer, e aí eu já vou ticando assim pra fazer lista, geralmente eu faço isso no Google Keep que é assim, ó então você abre por exemplo, a lista de compras ó, aí eu faço uma lista e aí se eu quiser readicionar um produto, eu escrevo aqui, ó Brock aí ele aparece o ainda aparece o produto pra eu ticar ele e colocar de novo, então eu vou fazer essa lista do to do hoje, e é isso pra eu ter um dia produtivo hum meu almocinho de hoje com companhia de Daviron hum. ai, tá ruim Deixa eu comer, a gente vai almoçar aqui, depois a gente vai num parque pra, pra ficar fresquinho, fizemos água ó. e depois a gente vai no parque ficar sentadinho e é isso, lavei roupa ó. lavei roupa, organizei as caixas já terminei tudo aqui arrasou hum. Hum. <risos> Ai, ah, eu não gravei, eu esqueci A gente saiu no parque aqui na frente de casa E ficamos deitados assim Só aproveitando Ele tem... o tempo Tá muito calor Agora já tá mais ok Olá Deixa eu a música aqui Que não pode ter é. direitos Exato. alterais Eu tô assistindo Um vídeo da Foquinha com o Jão. Jão. <risos> É, então, tô agora aqui em casa já, o Davi já foi embora, eu amo ficar assim, conversando com o Davi, o Davi já apareceu aqui no canal, ele é colombiano, e ele foi uma das pessoas que me ensinou muitas coisas em espanhol, então eu sou muito grato pela amizade dele, além do mais, ele compreende todas as... É, todas as minhas piadas, assim, mesmo que em português, às vezes eu explico E aí faz sentido pra ele em inglês Todas as nossas conversas são bem, muito bem traduzidas, assim, Bem compreendidas, quero dizer Então, amo meu amigo Davi é... Cheguei em que hoje O que, que eu falei aquela hora, eu acho? Ah, não sei Só sei que basicamente Hoje, amanhã, a gente tem alguns planinhos como eu já não vou fazer mais nada frito e tutupão, pão, já vou tirar aquilo dali. Já vou encaixotar, porque a caixa tá aqui em cima. Uh, já vou deixar, temos bastante caixas ali. É, e é isso. Eu fui aquela hora lá no parque... Tô pelado aqui, Tô pelado, do documento. Fui ali no parque, ficamos assim... Deitado... Basicamente deitado Não teve nada, a gente ficou conversando Falando sobre a coisa do mundo E a vida, e blá blá blá Então, eu realmente não mostrei E agora A gente tá terminando o terceiro plano Então Hoje é Shot of Happiness Você já viu aqui no canal Então é couve Punhado de espinafre Pepino pequeno, banana, limão É... Uh, limão 250ml de água uh, meia abacate Duas colheres de sopa de semente de chia Ai, esse é o pior dia, eu odeio Porque a semente de chia faz uma bagunça Então é isso, eu vou fazer aqui E hoje não temos mais novidades Porque não adianta eu voltar dali só pra te mostrar aqui o bebê então eu fiz uma configuração na câmera hoje também, me digam pra ver se ficou melhor, então é isso, fiquem bem, um bom, bom dia pra vocês, porque eu não sei que dia que vai no ar esse, esse vlog, e vamos nos falando, tá? Beijo, até amanhã, tchau!